Buenos dias Matosinhos Olha o eu lá atrás Estamos aqui para começar o dia Vamos tomar um cafezinho Dar uma volta o que é isso? Bom dia Abeiro Estamos aqui na rua A gravar De novo Este ano É um ano novo Estamos em 2023 já não vi nada meu desde o ano passado Este tempo estamos aqui para mudar as coisas E tal... Ano novo, vida nova E não vou prometer que vou fazer as coisas por isso que não faço e fica mal Portanto, olha... Esperem que venha alguma coisa Cá vir E é isso, hoje decidimos sair à rua Hoje é sábado Não há ninguém nas ruas Por isso se calhar dava aqui mais à vontade eu não sei se vocês curtem assim estes vlogs assim diretos para a câmara. Estou com voz de bagaço, voz de semana. Porque que acabei de acordar há pouco tempo. Não é que seja muito tarde, são 10 horas, nem é muito cedo, mas pronto, é o que é. eu trabalho meio-dia, portanto vou dar aqui uma volta porque tenho que fazer os passos diários, não é? Para estar fit, saudável. Vocês façam mesmo, se não houver este vídeo na cama, logo de manhã seus preguiçosos levantem-se e vão correr, vão fazer uma caminhada Não precisam estar a correr, não é? Mas façam uma caminhada, saem de casa, apanhar por se tiver a chover ou guarda guardem chuva, um chuço e vão, vão à descoberta, tá bem meus amigos? Aqui também está a começar a chover, cara. portanto, olha, é o que é, vamos embora é está o casal, aqui está frio Temos aqui os patinhos, o Lhaide. Nunca saem daqui. olhas ali a nadar. Depois temos aqui do outro lado as gaivotas. Estão sempre ali sérias, não sei a fazer o quê. Estão sempre a mirar, a ver se atiram pão, migalhas, uma cena-se assim. Depois vão assim todas os Lhaide, vão Todas malucas. Tiram-se água, olha aquela. Boa, boa, gaivota! E depois vão. Oh, elas estão aqui, cagam tudo, porque o que elas só sabem fazer, porque só sabem cagar. E tu não olhas assim para mim, hein? tu sabes, tu sabes só que nunca saber. E pronto, é isto. Oh. Olha, estas aqui estão um pouco E não lá cá é no É bonito. Está ali a escadaria daquele lado onde estivemos, só um bocado. Aqui pontes. Os canais. Para ali, para o fundo de uma falo que é toda. Aqui o maior que tens-lhes apagadas. Porque aquilo só está de noite, mas acho que não acendem mais. Porque aquilo era só até o dia 10. Seu até o dia de São Gonçalinho, já passou o São Gonçalinho, arrumam tudo. Ai, não quero-lhes cara. cara agora apagam tudo e vão embora. eu por mim. Não ponham luz, andámos todos às escuras. Não, mas há sítios que precisam de luz e não têm. Por isso, a Câmara de Aveiro, Presidente, sei que estão a ver este vídeo. Vocês ponham luz nas passadeiras. Uma pessoa vai andar de carro, não é? E não há luz. As pessoas passam e a é da noite não se vê. Está bem? Já tem disso. Das três, uma. Ou sou muito lindo, ou sou muito feio. As pessoas nunca viram um gajo olhar para uma câmara. A falar para uma câmara. Quando ficam todas a olhar, assim com aquela cara... A falar para uma câmara, sozinho. E não sabem, os lindos espectadores estão desse lado a ver. Se calhar essas pessoas, mais tarde, também vão ser uma delas. -se Desses mais. Agora, em todas as lives, faço esse ritual. Já não faço lives desde o ano passado, mas vou voltar a fazer. Agradeço a todos por termos chegado a um milhão de subscritores. Uh, é tudo graças a vocês, onde um vamos conseguir. Portanto até lá já deixo aqui o agradecimento adiantado, ok? Estou a ficar sem bateria. Agora vou tenho que voltar para trás tudo. Uh, eu tenho aqui outra bateria mas não me a de trocar porque eu sou por isso. Olha, olha para isto tudo arrebentado. Tudo arrebentadinho. Isto é estranho. Ao menos que fique mais bonito. Esperemos. Se bem que o verde foi para sempre e não volta mais, não é? A ver, mas agora tenho que voltar para trás, portanto tenho que estar aqui meia volta, vou voltar para trás, porque eu tenho que ir tomar banho, que é para ir trabalhar, não é? Porque eu tenho outra vida para além do YouTube, não é o YouTube que me paga as contas, tenho que ir embora, mas é isso, espero que tenham gostado da minha companhia, eu já filmo qualquer coisa quando chegar à casa, está bem? Só que quando eu passo por gente, não até estava a falar, também não que as pessoas apareçam. É uma cena assim, mal, mais coisa, estás a ver? Mais intimista. Portanto, é isso. Olha, vamos, vamos seguindo. Nem só aqui esta fechada. Bonita. Bonita. Estou a restaurar aqui as casas todas da Aveiro. Ainda dizem que a Aveiro não há muita cultura. É tão bom não, velho. um lado, obras. Olhas para outra rua, obras. Está tudo em obras. Mas dizem que não há cultura, o que não falta aqui é cultura, é arte, são obras por tudo lado.